Olha o chão de glitter. Olha o chão de glitter. Faz carão, faz carão, faz carão, faz carão. Tchau, ah, tchau, tchau. Nossa, parece uma nave espacial vindo de lá. Aqui, ah, futurístico. Diga um oizinho. Oi. A gente vai assistir o filme do Avengers, que é a segunda parte? Não sei muito bem. Mas a gente vai assistir o filme do Avengers em 4K. Então aqueles filmes que mexem as cadeiras e tudo mais. Estamos com todos os Miglas aqui, então eu vou gravar a minha experiência mais um pouquinho, bem pouquinho de como foi assistir o filme aqui na Polônia, tá? Super. Oh, super. Super. É pra ver whole experience. Ah, pensei que a cadeira ia ser tipo no alto. Qual que é o nosso lugar? Galera, então é assim. São várias cadeirinhas. E elas se mexem, elas são meio altas, assim, elas são bem confortáveis, né? Muito confortáveis. <risos> Os amigos são tudo ali, ó. O um casal, casal. A gente também. <risos> Morte, né? Não. Agora Atrasados. É Atrasados. Não gostamos do final porque não acaba, ó. Fica assim, ó. Oh, Brasil. Brasil. Brasil. Production Service by Brazilian Production. Ah, é porque foi feito no, no foi feito lá no nordeste uma parte do filme por conta da, das doninhas lá esqueci... Maranhão. Mara, foi feito! A, a menina Tainá Rogel, falou isso no, no, no stories, né? E aí galera? Comeram o frango e a farofa? Oi? Comeram o frango e a farofa? Eu comi nachos, picante. O que, que vocês acharam do final? Eu vou sair roxa daqui, ficar roxa por uma semana. Não. Tanto muito que eu levei as costas. Ah! Pessoas. Acabou, né? Acabou. Acabou já. Pessoal, um, né? aquela massaginha de 50, 50 minutos <risos> Então tá, é isso mesmo, ó. Fica uma escadeira aqui. Ó, tá vendo que tem uns buracos aqui? Tem uns buraco bem aqui. perna, né? Fica assim... Então é isso, acabou. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu vim só finalizar o vídeo porque eu não finalizei naquele dia. Basicamente é o que Se você me acompanha há algum tempo, você já viu que eu gravei falando alguma vez sobre cinema 4D, eu fui no Pátio Batel em Curitiba e eu achei que o cinema daqui é muito parecido, se duvidar deve ser até a mesma franquia, uh, talvez só mude de nome, não sei qual é a franquia de Curitiba, mas enfim. O cinema é ok, não tem, é bem confortável a cadeira, porém num filme tão longo assim às vezes cansa um pouquinho. Sai cheirinho da, da, na tela, fica frio, fica quente, fica frio, fica quente. Cadeira vibra, é bem legal, uma experiência bem legal. Pra quem usa óculos, não sei se é muito legal ir, porque incomoda ficar no, com óculos 3D. Pelo menos pra mim, que tem miopia, um pouquinho de miopia. Então incomoda um pouco pra ficar assistindo. Porque tem horas que o, as letras, mesmo com óculos, elas ficam meio embaçadas e você... Tem um incômodo assim um pouquinho pra assistir. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô viajando amanhã pra um novo destino. Então, logo, logo teremos mais um vloguinho. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Um beijão. Tchau! <risos>